Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os diferentes tipos de sistema de oxigenação, que são os discos difusores, tubos difusores, mangueiras aerotube e pétalas de oxigenação. E para você que tem alguma dúvida de qual que é o melhor sistema e nunca viu as todas elas funcionando num local só, aqui na Brasil Pista a gente demonstra na prática e tira todas as suas dúvidas. Venha com os melhores! Tchau. e sócio-diretor do grupo Brasil Pisces, que é composto pela Brasil Pisces e pela Vigor Peixes, com mais de 600 projetos no Brasil e no mundo, certo? E fornecedores de alevinos, equipamentos, financiamento, projetos, toda essa parte. Então trabalhe com quem você realmente sabe que tem uma estrutura, que tem conhecimento de verdade, tá? Vamos lá! Hoje o que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar o nosso sistema que acabamos de instalar aqui na nossa fábrica, que é a nossa fazenda para demonstração e cursos para você que quer se especializar nesse ramo. E hoje é... vocês chegando mais pertinho aqui, vocês vão ver que são quatro tanques de 15 mil litros para produção de até 850 kg nesse espacinho pequeno por mês, ok? E esse é o nosso tanque Titã, onde nós temos. Os, é, os discos difusores em primeiro é, estágio aqui de instalação para vocês é, observarem como ele funciona. Então, vem para cá, Aninha, para a gente demonstrar para eles. Esse aqui é o disco difusor, tá? O disco difusor. Ah, tá. É, então, deixa ele assim. Fecha o outro registro para mim. Abre o outro registro para a gente desligar aqui rapidinho. Esse aqui é o disco difusor, tá, pessoal? Ele é um equipamento muito utilizado em tratamento de efluentes e pisciculturas extremamente profissionais, principalmente para tanques escavados sem lona, tá? Por quê? Esse equipamento, ele funciona com uma membrana de PEAD, perdão, de EPDM. A membrana de EPDM hoje é o melhor material que existe no mundo falando em membranas, OK? Essa membrana aqui ela tem uma durabilidade de 67 anos no sol, tá? comprovado por estudos americanos e o teste prático feito pelas fabricantes, ok? Bem, vocês vão ver que esse material ele é, é um equipamento com micro perfurações a laser. Tá? Então ó, vocês conseguem até enxergar as perfurações, certo? Os microfurinhos. Qual que é a vantagem desse material? Ele não entope na terra, entendeu? Você pode colocar ele na terra, no esgoto, é, em ácido, não tem problema nenhum, é um material que é, persiste a todas essas agressões e é, ele é um material que ele possui uma vedação, então assim, quando ele está fechado, ele tem uma válvula de vedação aqui, na verdade, o próprio material dele veda ele, então impede que entre água no encanamento, então... Até esse material estava dentro da água até agora e ele está sem água interna no encanamento. Já tem essa vantagem se você não quer que tenha um refluxo de água no seu sistema. Ok? É, e vamos lá para o teste. Vamos colocar ele aqui. Vocês vão notar que quando a gente abre. Agora pode fechar. Eu, pode, é deixar que é. pode deixar você. Pode deixar. O que, que vai acontecer? Vocês veem que a membrana dele está fechada por enquanto. Quando você abre a membrana, o material estufa. Né? Vou colocar de novo para vocês verem. Ó. O material está fechado. Né? Quando você abre, ele estufa. certo? E quando você fecha, ele veda. Então, a gente colocando ele debaixo d'água... Depois a gente vai mostrar ele instalado. Tá? Colocando ele debaixo d'água, vocês vão notar que ele gera microbolhas... Né, bem fortes e bem homogêneas. O que que acontece, gente? Quando a micro ela já tá aqui na parte de cima da água, ela já está grande. Porque o que que acontece com a micro bolha? A micro bolha, só vira aqui, ana. A micro bolha, ela, quanto mais fundo você injeta o ar, menor ela fica por causa da pressão lateral da água. E ela vai abrindo e crescendo conforme ela chega mais próximo à lâmina da água, tá? Então, vocês podem fazer isso, vocês que gostam de piscina, tudo, vocês já sabem disso, né? Mas eu acho que nunca pararam para observar. E esse material, quanto mais fundo você coloca ele, menor a bolha, maior a agregação de oxigênio, certo? E a grande vantagem, grandíssima vantagem, ela nunca entope, esse material é impossível de entupir, tá? E ele tem uma durabilidade muito grande. Então, você investe um pouquinho mais, mas você tem uma coisa para a vida, né? E vocês vão notar também como um questionamento que todos os nossos clientes fazem para a gente da Brasil Pieces, aqui para a nossa empresa, é o seguinte: se, você, se acontece isso numa instalação, por exemplo, alguns discos ficam fora da água, é, vai perder pressão nos discos que estão dentro da água. Por quê? O ar ele sai por onde está mais fácil. A mesma coisa que um furo num encanamento hidráulico, algo do tipo. Né? Então, sempre vai ter essa diferença de pressão. E muito raramente, num sistema grande, você vai ter uma homogeneidade total de saída de ar em todos os locais, em todos os discos difusores, mangueira porosa ou qualquer que seja a instalação que você use para emitir a microbolha, tá bom? Então, esse aqui é o disco difusor, material de longuíssimo prazo, né? longevidade é, extrema, o material perfeito para quem quer trabalhar desde tanques de terra, tanques elevados, impermeabilizados e tudo mais, certo? A única desvantagem desse material é que ele é um pouquinho mais caro, o investimento dele é um pouquinho maior do que, por exemplo, é, dos outros materiais, certo? Então vamos lá, vocês já viram como que funciona esse material, é, vamos para o rico difusor, vamos lá gente? Você... Certo, gente? Ó. E a Ana vai filmar um pouquinho mais de perto para vocês verem os microporos do disco. Oh, esses aqui são os discos menores. Aqui nós temos seis tanques também Então vocês veem a movimentação de água né? Por eles serem um pouco menores, a pressão de água que eles acabam tendo é maior né? Porque você tem uma menor área de superfície para o um mesmo volume de água E causa esse efeito aqui né? De uma oxigenação e uma movimentação muito forte não é legal para você que tem o, a produção de peixes ou camarões trabalhar com esse tipo de oxigenação em tanques muito é, com animais muito pequenos, porque acaba estressando um pouco eles, tá? Essa movimentação muito brusca de água, tá? Mas para o nosso caso, que os nossos peixes já estão aqui com umas 50 gramas, então é bem tranquilo, né? Eu falei que eles estão aqui há três meses já, porque a gente fez a ah, desde a masculinização até agora, tá? Não é que em três meses eles ficaram com 50 gramas, que a gente pegou eles recém-eclodidos e fizemos a masculinização aqui direto no nosso tanque. Agora, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre os tubos difusores, né? Hoje os tubos difusores, eles são um material é, muito usado, principalmente em tratamento de efluentes, e em menor escala na piscicultura. Né? A piscicultura ainda não chegou nesse nível de expertise, nesse nível de qualidade de sistema de oxigenação, certo? E lembrando, né? é, todo material, quanto mais fundo, maior a agregação do oxigênio por conta do tamanho da bolha. Mas lembre-se, para você que precisa de um sistema produtivo de camarão e peixes, nem sempre um compressor que joga no fundo é a melhor opção por conta do custo de energia, tá? É, para quem trabalha com tratamento de efluentes ou para lagos ornamentais, piscinas naturais, isso aí já não é, é uma preocupação. É, muitos dos nossos concorrentes dimensionam compressores que oxigenam lá no fundo e acabam inviabilizando o seu projeto, tá? Então vamos lá, a gente falando aqui um pouquinho sobre tubos difusores. Os tubos difusores são esses materiais com o mesmo princípio da, dos discos difusores. Vocês conseguem ver bem aí a, as microperfurações a laser. Ele também é feito do mesmo material, só que com todo acabamento em inox. Né? Então todo acabamento dele é inox, é um material muito mais profissional. E a grande vantagem dele é que você tem menos perda de carga, que é algo que quase nenhuma empresa calcula para vocês, né? Tomem cuidado com empresas, é, com pessoas que não são formadas no ramo, é, com principalmente agora, depois do Covid, muitos, muitos é, leigos viraram técnicos, né? Então, tome cuidado, sempre dê preferência para ser atendido por um profissional do ramo, tá? E como você vai num médico... É, quando você vai numa consulta médica Você procura um médico formado Da mesma forma, sempre procure um engenheiro de pesca Um engenheiro de aquicultura Um zootecnista ou um veterinário Para atender o seu projeto, tá gente? Bem, vamos lá Aqui, vocês já fecharam lá? Legal Aqui vocês têm o tubo difusor, certo? A área de superfície dele é muito maior Ele é um equipamento muito mais profissional E ele solta as, bolha, as bolhas por todos os lados, tá? desde de em cima até embaixo, ele tem microporfurações em todo o corpo, certo? Então você pode trabalhar com ele de pé, com ele deitado, não é igual o disco difusor que você tem que trabalhar com ele virado para cima, a instalação dele é muito mais fácil e possui várias aplicações aí no dia a dia, principalmente de quem trabalha com ramos de multiplicação bacteriana. Certo? Porque você pode trabalhar com ele de pé, por exemplo? Você pode instalar, por exemplo, ele desta forma, certo? que não tem problema nenhum. Então, não sei se a câmera consegue pegar, o tubo difusor lá embaixo está soltando ar também. O tubo difusor lá embaixo está soltando ar também, né? da parte inferior para cima. Né? Lá no fundão não está soltando, por quê? Da mesma forma que eu expliquei para vocês que o ar tá saindo aqui, né? Aqui vocês veem que tá saindo bastante ar, ó. certo? Acaba perdendo a pressão, né? Acaba perdendo a pressão porque o ar ele está escapando por aqui, mas você pode instalar ele de, em qualquer posição que não tem problema nenhum. Bem, e as vantagens são as mesmas. né? Você não tem problema de entupimento, material de longuíssimo prazo, alta longevidade. As desvantagens também são as mesmas, ele é um pouquinho, o investimento dele é um pouquinho mais caro, só que você tem uma, uma facilidade de instalação muito maior e você também tem menos perda de carga. Então, gente, a gente vai apresentar para vocês agora a Aerotube de uma polegada que só a Brasil Pieces traz porque nós nos preocupamos com as perdas de cargas do seu projeto, né? Diferente dos concorrentes que trazem materiais é, que não são muito adequados para o nosso ramo, nós trazemos coisas específicas para vocês então, chegando aqui mais pertinho do nosso tanque Titan, só para explicar para vocês, esse motor que está soprando o ar no nosso sistema é o nosso menor motor, né? ele é o motor 047 da linha Gold ele já vem com o filtro e tudo mais e a gente acaba é, é, utilizando ele aqui porque esse motor ele atende essas Quase 4 toneladas de peixe Que nós vamos criar aqui nesses 4 tanquinhos Então, ó Essa aqui é a Aerotube Da Brasil Pieces As nossas mangueiras Elas possuem nossa logomarca Então vocês vão saber Que é um material de qualidade da melhor, Do melhor do Brasil Para os melhores clientes Que vocês possam é, imaginar Que nós temos E o que, que acontece Aqui, ó, a Aerotube ela tem todas as micro perfurações, ó. vocês vão notar aqui que diferente dos discos difusores, dos tubos difusores, a Aerotube ela não possui furos a laser. Quando ela é injetada e extrusada na máquina, a própria máquina já gera essas porosidades aleatórias na própria mangueira, então não é algo planejado, algo padrão os furos. Né? Então não é padronizado igual o tubo difusor, os discos difusores difusores eles possuem a mesma quantidade de furos em todo o seu corpo, certo? A aerotube não, nenhuma mangueira porosa possui quantidade igual, certo? E qual que é a vantagem dela? A vantagem dela é que ela é um material mais barato para se investir por metro linear. Então ó, vocês veem que aqui a gente tem ah, o material trabalhando, certo? E qual que é a grandíssima vantagem dessa aerotube para quem não está trabalhando em tanques de terra, tá? tem que tomar cuidado que tanques de terra pode vir a entupir a mangueira, ok? Ah, matéria orgânica não, tá? Para tratamento de esgoto, é, tanques elevados, matéria orgânica não entope o material e caso venha a entupir, você consegue desentupir com o tratamento correto. Tá? Mas por terra, se ela entupir, infelizmente não tem como desentupir ela, nenhum tipo de mangueira porosa. Hoje, 2021, vocês têm essa tecnologia de desentupir através, é, desentupimento por terra, ok? A grandíssima vantagem desse material é a distribuição dela. Então, para quem tem um tanque escavado grande, um tanque elevado grande, você consegue ter uma maior homogeneidade aqui uma maior homogenização é, em seu tanque como um todo tá? então ó, vocês veem que aqui a gente fez um arco de oxigênio certo? e a gente consegue oxigenar o tanque como um todo e o grande segredo desse sistema é que você é, não pode deixar a mangueira com muita variação de instalação é, entre um ponto e o outro porque nesses pontos que estão mais altos acaba saindo mais ar do que os pontos que estão mais baixos. Você pode notar isso, ó. Se eu afundar a mangueira, se eu afundar demais a mangueira aqui, tá vendo que ela para de sair bolha? Por quê? Tá saindo bolha em todo o resto do corpo. Aí eu subo, fica mais homogêneo, acaba voltando esse sistema de oxigenação. Certo? Então esse é o nosso material hoje, o melhor material do mundo se tratando em mangueiras porosas. Ok? Bem, é, vantagens de se trabalhar com as mangueiras porosas, né? Ela é um material mais barato, certo? Um material que você instala relativamente fácil em qualquer tipo de tamanho de sistema e também é, ele é um material que você consegue é, trabalhar muito bem com pessoas de baixo conhecimento técnico. Então, você às vezes sem um técnico, sem uma pessoa... Dimensionando o seu projeto, você consegue fazer a instalação da mesma forma, tá? Tome cuidado com mangueiras muito finas, porque pode é, queimar o seu motor. Por isso que a gente traz mangueiras grossas aí para atender a sua demanda, ok? E a gente vai mostrar por último as pétalas, né? Ou é, pétalas, é, sistemas aí de estrelas de oxigenação, para vocês tirarem ah, suas dúvidas também, Seguinte. tá bom? Aqui é o Vai. tanque já rodando há três meses. Tá aqui. O nosso sistema já está pronto há três meses. O resultado final do sistema de oxigenação já 100% instalado com um dos nossos motores tocando quatro tanques. Nossos aqui é a mangueira porosa, igual a gente mostrou para vocês aí no vídeo, né? Ela já está ela aqui, ó, a profundidade. Ela tá até mais do que o meu, o meu cotovelo, meu joelho, meu, meu cotovelo. Então, ela está numa profundidade boa aqui, de uns 70 centímetros tá? de profundidade. E é esse o resultado da mangueira porosa, certo? Essa aqui é a nossa mangueira de uma polegada interna. Bem, e agora por último, a gente vai mostrar a eficiência da Nanotube. tá? A Nanotube é a nossa mangueira aerotube de é, micro bolhas, só que ela é bem fininha, com uma polegada bem pequena, é 3 oitavos de polegada, e nós usamos ela para fazer as nossas pétalas de oxigenação e as nossas estrelas de oxigenação. Né? Aqui você vê a pétala. Qual que é a vantagem de você utilizar essa pétala de oxigenação? Você não sofre, mesmo utilizando uma mangueira de baixo calibre, você não sofre com a, com a perda de carga que você sofreria aí nas, na, em outras instalações com né? Então aqui você tem uma entrada de 3 quartos, certo? E 3 metros de mangueira numa área super pequena. Bem, é, vamos baixar para o pessoal ver o resultado? Então, ó, a gente com a instalação quase pronta, vocês veem como que fica o resultado. Essa Nanotube com as estrelas ou com as pétalas de oxigenação, elas são muito boas para quem cria em tanques pequenos. Por quê? Você consegue distribuir, por exemplo, em caixa d'água, em aquários, é, em tanques até 5 mil litros. Então você consegue colocar várias estrelas de oxigenação espalhadas né, é, com uma fácil instalação, certo? Então a grande maioria dos nossos clientes, né, dos revendedores é, e dos clientes finais que possuem os nossos projetos ou os nossos é, produtos, usam essa mangueira dessa forma, certo? E é legal também para quem tem, faz tratamento de esgoto e está querendo fugir um pouco é, do, dos tubos ou dos Já discos difusores. As pétalas. Esse aqui é o resultado das pétalas. Oxigenando o nosso tanque Aqui é um sistema de rasta tá? De recirculação Da nossa empresa Então As pétalas eles dão, Elas dão esse resultado aqui Com o nosso menor motor né? Tocando Esses quatro tanques nossos ah. Vocês podem notar Que como eu falei no vídeo Dá um pouco de diferença na saída entre as, mangue... as pétalas que estão um pouquinho mais para cima e as que estão muito no fundo, né? Mas ó, profundidade também 70 centímetros para baixo do da lâmina d'água e eu já vou mostrar os outros dois tanques, só que o que que acontece? O então, grande parte das indústrias de tratamento de efluentes que quer dar uma economizada no seu capital imobilizado, utiliza aí as nossas estrelas de oxigenação, as nossas pétalas de oxigenação. Lembrando que conte com um projetista para adequado, formado no ramo, ou uma empresa que tenha renome, para dimensionar o seu sistema, porque tudo isso ele é um conjunto é, entre compressor, instalação hidráulica e o equipamento de difusão do ar que você vai usar, então tudo isso de uma forma equilibrada te dá um resultado maravilhoso e lembre-se, não é o, é o compressor mais forte, né? o compressor radial mais forte, que é a melhor opção para você, né? a gente até estava dimensionando um sisteminha agora lá dentro para um dos nossos clientes, nossos clientes desde o início, hoje nós temos motores de 1,20 cavalos que tem a mesma eficiência que o nosso antigo motor 1,75 então 30% de redução de custo com a mesma eficiência então a gente deixa para um próximo vídeo essas dúvidas você nos siga no Instagram, no Facebook, no Youtube, no TikTok. estamos em todas as mídias sociais e em todas as partes do mundo né? deixe seu comentário, suas perguntas e liga pra gente entre em contato pelo DDD11-2021-5593 no WhatsApp 11 9 4704 8697 no contato arroba brasilpeixes.com.br para você que quer projetos e equipamentos e estruturas para todos esses ramos que eu já citei e para você que busca levinos de qualidade internacional, entre em contato na vigorpeixes.com.br é, vigorpeixes.com somente. Obrigado gente, até a próxima, até mais!